Olá, eu sou o professor Marcão. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar como gabaritar matemática em qualquer concurso. É isso mesmo, de uma forma rápida e simples, eu vou te dar o caminho, né, da aprovação. Porque tá cada vez, né, mais comprovado, né? Mais comprovado aí, pode perguntar aí aos concurseiros que a matemática o raciocínio lógico faz toda a diferença A parte de exatas está né, fazendo toda a diferença na maioria dos concursos E você sabendo né, essas disciplinas, você dominando esses assuntos Você já vai estar tá na frente da concorrência Então essa aula ela é fundamental cara. Ela é fundamental e ela vai te ajudar Essa aula será fundamental na sua caminhada E essa aula com certeza vai te ajudar mas, Marcão, eu sou aquele aluno né, pessimista. Eu estou com aquela nuvem negra aqui na minha cabeça. Né, e estou querendo te fazer uma pergunta. Mas, Marcão, isso é possível? <risos> Marcão, mas isso é possível? Gabaritar matemática? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à nossa metodologia de ensino, que é a tríade do método MPP desde que você tenha acesso à nossa metodologia como a nossa aluna Gabi né, teve e ela utilizou o método para ser aprovada no concurso do TJ São Paulo olha que depoimento bacana se liga na parada é aquele motivacional né? a gente sempre começa aí a nossa aula com aquele motivacional né, para a gente começar a aulinha com o pé direito então vamos lá eu Sempre indico e sempre vou indicar, olha que legal, o MPP, que foi o responsável pela minha aprovação no TJ São Paulo. E se hoje eu trabalho no órgão dos meus sonhos, foi graças ao Renato e ao Marcão. Então, isso mostra né, que estamos no caminho certo e isso pode acontecer com você Pode, né? de boa, a gente, tá, a gente vivencia isso, cara, aqui diariamente, né? a transformação na vida dos nossos alunos. E a sua vida, ela também pode ser transformada. Ainda na aula de hoje, eu vou falar do nosso curso Matemática Turbinada 2.0. As vagas estão acabando, né? são apenas 100 vagas, mas ainda tem alguma coisinha lá. E se você está interessado em estudar com a gente e aproveitar esse desconto ó, já estou dando um spoiler aqui de mais de 80% entre no grupo do WhatsApp porque você só vai conseguir comprar o nosso curso se for no grupo do WhatsApp tá legal? e lá você vai ter todas as informações você vai ter o link para compra então se você está interessado em estudar com a gente né, com um curso completaço, entra no grupo do WhatsApp e aproveite aí a promoção porque ainda restam lá Algumas vagas Tem alguma coisinha lá ainda Para você aproveitar E no decorrer da aula, como eu falei, a gente vai trocar uma ideia Mais aprofundada Sobre esse curso né? Para que, que serve né? Quais os concursos que atende Enfim, daqui a pouco a gente bate um papo Sobre isso Agora família, de boa né Baixe aí o material né Aproveite esse tempinho que a gente está trocando Essa ideia Baixe o material da aula né? Para você acompanhar e vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né? E daqui a pouco a gente começa a nossa aula. Por quê? Marcão, né? O aluno está aí, primeira viagem, marinheiro de primeira viagem. Eu penso sempre nesse cara, né? Que está aqui pela primeira vez. Pô, Marcão, tá lindo, pô, depoimento. Mas, cara, que parada é essa de tríade de MPP? Né? O que é a tríade do método MPP? Vamos lá, para você que não conhece, ó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 e só solta lá no dia da posse. É isso aí. Por que, que o método funciona? Por causa dessas três técnicas. Ó, eu vou falar aqui de cada uma delas separadamente. Galera que já sabe, eu peço sempre ajuda, né? Para você participar aí e ajudar aí no chat. Galera que já sabe, vai ajudando. E baixe o material da aula. <risos> Não deixe de baixar o material. Vamos lá, a primeira técnica do método MPP é o método 250 ou método das marcações. Para que, que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, o aluno aprende a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso é interpretar. E, de boa, né? você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí a metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50, metade. Ficou claro isso para você? Então, primeira coisa é interpretar. Aí são etapas, né? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? Resolver, né? Resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a resolver as questões. Você vai aprender ali os macetes, né? As técnicas de resolução para você ganhar tempo na prova, né? as malandragens, né? os bisus, para você decolar. O que, que significa R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo de aprendizagem. Então, você seguindo o processo, num curto prazo de tempo, você já vai estar tá acertando 80% ou mais das questões. Então, são etapas. Interpreta, resolve. E a terceira técnica, é a cereja né, do bolo, é a prática. Você só vai aprender matemática com muita prática. Né? O que, que significa a técnica 20-80? Esse é o nosso diferencial. Né? É o que faz o MPP ser diferente da concorrência. O que, que significa esse 20-80? 20% de teoria e 80% de exercícios. Então, você seguindo a tríade, né, seguindo o método, você vai chegar no seu objetivo que é a sua aprovação. Então, toda a aulinha, a gente começa falando da tríade, do método MPP. Claro que tem uma galera aqui que já conhece, né? a galera que já nos acompanha, mas sempre tem um aluno ou outro, né? marinheiro, né? de primeira viagem, que não sabe. Então, a gente, com maior paciência, a gente sempre explica, porque aqui você vai ter né? um caminho né? para o sucesso. Aqui não é jogado, aqui a gente está te acompanhando, tem toda uma equipe multidisciplinar, né? Tem eu, tem o Renato e tem aqui a nossa equipe, né? Porque sem eles a gente não ia conseguir andar, né? Para também te assessorar. Então por isso que aqui tem resultado, porque somos uma família, somos uma equipe. E você aqui no MPP não está sozinho. Legal? Beleza? Agora que a gente já trocou essa ideia, agora que você já sabe o que é a tríade do método da MPP, nada mais justo que aplicar e aprender. Então, chegou a hora, aplicando e aprendendo com o método MPP. Então, vamos lá, família. Sem querer querer corococó primeira questãozinha na tela. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é interpretar. Então, a primeira coisa que o aluno tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar nós utilizamos a primeira técnica do método MPP que é o método 250 ou método das marcações e a primeira técnica ela funciona assim ó repete aí na sua casa sublinhar para interpretar repetindo sublinhar para interpretar método 250 neles ó um grupo de 500 estudantes está em visita a um parque ecológico. Nesse grupo tem 40%, né, são meninos. E 75% das meninas tem idade de 15, né? Tem 15 ou mais, né? 75% das meninas tem 15 anos ou mais, quantas meninas, sublinhar para interpretar, não comemoram seus, seus 15 anos, né? seu 15º aniversário, em outras palavras, quantas meninas têm menos de 15 anos, essa é a pergunta do problema, então analisando aqui a questão, essa é uma questão de porcentagem, uma questãozinha de porcentagem E ele está querendo saber Quantas meninas não Não comemoram Seu 15º aniversário Em outras palavras Ele está querendo saber Quantas meninas têm menos de 15 anos Legal Primeira etapa Ela foi cumprida aí com maestria Eu já sei o assunto E já sei o que o problema está pedindo Qual é o próximo passo? Cabeça de gelo, Resolver Aí entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. O que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então você virando ali aluno MPP, entrando para o grupo dos 5%, né, adquirindo né, o nosso curso Turbinada 2.0, você vai colocar em prática tudo isso. Né? São vários exercícios. Imagina, cada exercício de porcentagem. Você aplicar ali a segunda técnica Estudar, revisar e exercitar Cara, vai chegar no momento ali do seu estudo Que você vai memorizar né, o comando Você vai memorizar ali o bisu Para resolver esse tipo de questão Então para resolver esse tipo de questão de porcentagem Que tem várias informações O bizu é você utilizar aqui A técnica da ramificação Aí existe até um mantra MPP para você não esquecer, ó. ramificar para organizar, repete na sua casa, ramificar para organizar. Então sempre que você se deparar com um problema de porcentagem que tem muita informação, você vai lembrar, opa, mantra MPP, técnica da ramificação, ramificar para organizar. Olha como vai ficar muito mais fácil a questão. Ó. Tem aqui ó, 500 estudantes. Ó. Aí eu sei que tem meninos e meninas. Então, já vou ramificar. Ó. Ramificar para organizar. Ó. Temos aqui ó, os meninos. E temos aqui as meninas. Meninos e meninas. Legal. Aí, segue a lógica ali do problema. Ele fala que 40% são meninos. Então, eu vou encontrar aqui, ó, 40% de 500. Molezinha. Como é que eu faço essa continha aqui, ó? D, dador multiplicou. Não é isso? 40% de 500. Então, como é que a gente faz esse cálculo percentual? Né? Qual é o bizu? Qual é o macete? Pega a visão. Corta dois zeros, ó pou, pou e multiplica tudo que sobrou. Tá? Essa técnica é infalível. Corta dois zeros e multiplica tudo que sobrou. Então o que que sobrou aqui? Ó? 40 vezes 5. 40 vezes 5 vai dar quanto? 200. Tudo lindo. Agora, para encontrar as meninas é só diminuir do total. Vai ser 500 menos 200. 500 menos 200 vai dar 300. Ó, organização é tudo. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou ramificar aqui as meninas, ó. Por quê? Segundo problema, tem meninas. Né? Tem meninas. Deixa eu até sair daqui, para não cortar. Tem meninas com 15 anos ou mais. E tem meninas... Com menos, com menos de 15 anos. 15 anos ou mais e tem meninas com menos de 15 anos. Então, como é que a gente vai fazer essa continha? Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Ficar melhor, menos de 15 anos. Aí, vamos lá. O que, que interessa para a questão? 15 anos ou mais ou menos de 15 anos? com certeza é menos de 15 anos então eu tenho que focar aqui só que lá na questão vamos voltar lá na questão ele falou que 75% tá aqui ó das meninas tem 15 anos ou mais aí eu quero a participação de vocês né? pensa comigo o total é 100% se 75 tem 15 ou mais qual é o percentual que tem menos de 15. Coloca aí para mim no bate-papo. Ô Marcão, menos que 15 seria 25. Então vai ser 25% de quanto? De 300. Aí eu posso aplicar ali o macete. Só que eu vou te dar aqui o macete do macete. Quando for 25%, né, você pegar 25% de qualquer valor é a mesma coisa de você pegar o valor e dividir por 4. Fica muito mais fácil. Então 300 dividido por 4 vai dar quanto? 75. Então 75 mulheres têm menos de 15 anos, ou seja, não comemoram o 15º aniversário. Então, gabarito, letra A, bravo, letra B de bola. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Quem curtiu, quem gostou dessa primeira questão, grita eu. Vamos lá, eu gosto sempre de sentir aí o termômetro da galera. Quem gostou, quem curtiu, grita eu beleza? vamos lá, e deixa aí obviamente né, o seu likezinho, centro dedão um like, que isso é muito importante para gente você que está chegando agora, baixe o material da aula, para você acompanhar e não perder nenhum detalhe dessa aulinha fantástica que eu preparei para você, sempre, sempre, sempre com muito carinho, legal? agora vamos lá Passamos para a próxima questão. Ó. Cuchilou cachimbo cai. hein? Não paga uma de emocionado não, hein? Vamos lá, para cima deles. Você já sabe como começa aqui o pagode, né? Interpretando. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Ó. Em uma escola de informática, foram entrevistados 200 alunos. Com a entrevista, pode-se concluir que 61 alunos estudam matemática. 55 estudam programação. E 50 estudam raciocínio lógico. Ainda 20 estudam matemática e programação. 23, raciocínio lógico e programação. E 21, matemática e raciocínio lógico. 12 alunos estudam as três disciplinas, matemática, raciocínio lógico e programação. Com base, é possível concluir que... Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão sobre teoria dos conjuntos. É uma questãozinha que envolve a ideia de conjuntos. Pô, como é que eu sei né, que a questão é de conjuntos? Né? O aluno gosta de me perguntar, Pô, mas como é que você sabe? Né, pela característica. As características da questão. Né? As características. Ou qual é a principal característica? A ideia de entrevista. Sempre que a questão trouxer uma ideia de entrevista, né? uma ideia de pesquisa, né? de coleta de informação, o probleminha é de conjuntos. E associado a essa ideia, ainda tem uma outra ideia, que é a da interseção. Todo probleminha de conjuntos tem na sua essência também essa ideia de interseção. Então, quando ele fala ali, ó, é, 20 estudam matemática e programação, 23 raciocínio lógico e programação. Então, isso é mais um sinalizador, né, para eu identificar, por caramba, isso aqui é um probleminha sobre conjuntos. Legal. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. Então, qual é a malandragem? Qual é o bizu para resolver esses probleminhas sobre conjuntos? O bizu é você usar os diagramas. O bizu é você usar os diagramas. Né? Diagramas né, são círculos. Né? E cada círculo representa um conjunto. Nesse caso, aí, como eu tenho ali três conjuntos. O desenho, né, seria esse daqui, ó. Ó, desenho para três conjuntos seria esse daqui, ó. Aí, vamos lá. Tem a galera da matemática, tem a galera da programação e tem a galera do raciocínio lógico. Quantas pessoas foram entrevistadas? Tá aqui, ó, 200 Aí eu começo. O bisu é começar sempre pela interseção, né, a interseção dos três, ó. Tá aqui, ó. 12. Aí você vai voltando, ó. 21, ó, As interseções menores. Matemática e raciocínio lógico. Aí, cara, é visual. Ó, presta atenção, ó. Presta atenção, ó. 21, matemática e raciocínio lógico. Então, 21 é essa partezinha aqui, ó. 21 é isso tudo aqui, ó. Vou até aumentar ali a linha, né, para você visualizar. 21 é isso tudo ali. Então, essa parte que está em branca, só pode ser 21 menos 12. Quanto é que dá 21 menos 12? Vai dar 9. Então, aquela partezinha ali vale 9. Beleza. Aí eu vou apagar aqui para não confundir. Aí, vamos lá. Qual é a outra interseção que ele está falando? Jogo de paciência, 23, raciocínio lógico e programação. Ó, 23, raciocínio lógico e programação. Então, seria essa região aqui ó, que eu pintei. Ó. Só que já tem gente ali dentro, ó. já tem 12 ali dentro. Então, aquele pedacinho que está em branco vai ser 23, vai ser igual a 23 menos 12. Quanto é que dá 23 menos 12? Vai dar 11. Por que, que você tem que ter paciência? Por que, que tem que ter paciência? Porque se você errar um valor ali, você erra a questão toda. Tá? Aí vamos lá. Ó, 20, ó, 20. Matemática e programação. Ó, matemática e programação. Ó, é tudo no desenho. Ó, é tudo isso aqui. Ó, interseção. Ó, matemática e programação. Só que já tem 12 ali dentro. Então, aquele espacinho ali em branco só pode ser 20 menos 12. E vai dar quanto? 8. Legal. Fechei ali a parte do meio, as interseções. Agora, vamos lá. Seguindo aqui com as informações, ó. eu tenho que completar ali o diagrama. Ele está dizendo que 50 estudam raciocínio lógico. Vamos lá. 50 é isso tudo aqui. Olha ó. Ó lá. Já tem gente ali dentro. Mesma ideia, já tem gente ali dentro. Então, eu vou somar. 9 mais 12. 9 mais 12. Vai dar 21. 21 mais 11 vai dar 32. Então, esse espaço em branco aqui só pode ser 50 menos 32, que vai dar, que vai dar 18. Aí eu vou analisando aqui, né? Cotinha do saber, ó. Ele tá falando ali que 55, ó. Programação. Então, programação, ó. Programação seria isso tudo aqui, ó. Programação seria isso tudo aqui, 55. Só que já tem gente ali dentro, ó. 8 mais 12, 20. 20 mais 11 vai dar 31. Então, aquele espaço em branco vai ser 55 menos 31, que vai dar 24. Está acabando. Vamos lá, cabeça de gelo. Matemática, ó. Matemática, 61. Então, matemática é isso tudo aqui, ó. Acho que É isso tudo aqui. Então, se eu somar ó, 8 mais 12, 20. Mais 9, 29. Então, esse espaço branco vai ser 61 menos 29. Que vai dar 30 e 2. Vai dar 32. Então, fechei ali a parte de dentro. Mas qual é o erro maior? Né? Qual é o erro que a maioria dos alunos cometem né? nesse tipo de questão? Os alunos matam né, as pessoas, porque quem garante que todo mundo gosta de pelo menos uma dessas disciplinas? Com certeza dentro desse universo, dessas 200 pessoas, desses 200 alunos, alguns né, podem não gostar. Então é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Então qual é o bizu? O bizu é você começar sempre a soma pelo maior conjunto. Qual é o maior conjunto aqui? É o que tem mais pessoas. No caso, é o de matemática. Então, eu vou pegar aqui. ó. ó vou até mudar de cor. Então, se eu pegar esse conjunto aqui, ó, que é o da galera da matemática, eu já tenho aqui 61 pessoas. Então, já facilita o meu cálculo. Vai ser 61, mas eu vou olhar ali o que está... Sobrando ó, 24 mais 11 mais 18. Já agiliza ali o cálculo. Ó. 61 mais 24 mais 11 mais 18. Fazendo essa continha aqui de padaria, isso daí vai dar 114. Então, aqui dentro tem 114 pessoas. Então, quantas pessoas não gostam? Vai ser 200 menos 114 que vai dar 86. Então, eu já sei que 86 pessoas não gostam nem de matemática, nem de programação e nem de raciocínio lógico. Agora sim, que o desenho está montado, eu posso analisar ali as alternativas. Vamos analisar a letra A. Vamos lá. Analisando aqui a letra A. 86 alunos não estudam nenhuma das três disciplinas? Vamos lá, vamos analisar quantas pessoas estão do lado de fora. 86. Então, família, para tudo, gabarito, com certeza é a letra A. Letra A de aprovado no meu concurso. Mas Marcão, mas, Marcão, é possível aprender matemática? É possível. Olha aí, ó. 27 minutos aí de bola rolando, olha quanta coisa você aprendeu. Né? E você pode aprender muito mais, como a nossa aluna, Kátia, aprendeu com o método MPP. E olha só o que ela mandou para a gente, ó. ela saiu do zero para mais de 80% de acertos em menos de seis meses. E passou, né? em três concursos então família tá aí mais um relato e a Kátia né ela participou do nosso MPP Cast, tá legal então se você quer assistir o MPP Cast, é só você procurar aqui no nosso canal no YouTube na nossa playlist que vai estar tá lá todos os episódios para você assistir e é muito legal porque são alunos que tinham né muita dificuldade é né, como vocês a maioria de vocês e é através da dedicação Através do método, através do nosso curso Matemática Turbinada 2.0, eles chegaram lá. Então, eles sabem um caminho, eles têm propriedade para falar. Então, depois assista lá os episódios. Acho que nós estamos no 13 o ou 14 né? tem vários episódios que com certeza vão contribuir aí para a sua jornada. E se você quer ter os mesmos resultados né, que a nossa aluna Kátia... E como a nossa aluna Gabi, né, você tem que se matricular no nosso curso Matemática Turbinada 2.0. Tá? Ma Cara, é mais, se liga, é mais de 80% de desconto. Você não tem noção. Você se matriculando nesse curso, você vai ter acesso a um módulo completo de matemática básica módulo completo de matemática, matemática financeira e raciocínio lógico. Então, se o seu concurso cai né, uma dessas matérias, beleza, a turbinada, ela atende. Ah, Marcão, vou fazer TJ. A turbinada atende, porque ela tem um curso de raciocínio lógico completo. Ah, Marcão, vou fazer Banco do Brasil. A turbinada atende, porque ela tem um curso de matemática financeira. Ah, Marcão, Vou fazer Petrobras, atende. Marcão, vou fazer PM é, do Rio, vou fazer Bombeiro, atende. Então, com um único investimento, aonde eu quero chegar? Você pode estudar para vários concursos. Imagina, saiu um concurso, você vai lá e faz o um investimento. Pô, não há dinheiro que aguente. Então, com a turbinada, né, ela é completa e ela vai atender a necessidade. Você vai poder estudar para diversos concursos. Só que essa condição única e exclusiva, você só consegue aonde? No grupo do WhatsApp. E já está acabando, hein? Porque vai das 10 da manhã às 10 horas da noite. Ou até terminarem né? as vagas. Não sei nem como é que está isso, né? São apenas 100 vagas. Então, já vai lá, compra o seu curso, já garante a sua vaga. Porque com esse curso aqui, você vai decolar e vai ter resultado. Beleza? Tá aí o link. Ó, o Júnior está colocando aí o link aí no chat, tá? Já entra aí no link do grupo do WhatsApp e vai lá e faça a sua matrícula. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui o pagode, ó. Tem mais uma questão aqui para a gente detonar. Recado dado e vamos que vamos. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Uma piscina em um certo clube, demora 3 horas e 30 minutos para ser esvaziada, quando são utilizados três ralos iguais de mesma vazão. Assinale a alternativa que apresenta quanto tempo essa mesma piscina demoraria para ser esvaziada, caso fossem utilizados cinco ralos iguais de mesma vazão. Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão sobre regra regra de 3. Como é que eu sei que a questão é sobre regra de 3? Pela característica, né? Eu tô comparando ali grandezas. Eu tô comparando a vazão, né, do ralo, né? Tô comparando o ralo, a vazão do ralo com o tempo então, estou comparando grandeza. Então, sempre que eu comparo, é um probleminha de regra de três. E para resolver esse probleminha de regra de três, qual é a malandragem? Eu vou utilizar aqui a regra dos sinais. Eu vou utilizar aqui a regra dos sinais. Legal? Regra de três simples, eu utilizo a regra dos sinais. Como é que funciona isso? Vamos lá. Se os sinais forem iguais, na hora que você comparar, você vai multiplicar cruzado. Se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Ficou claro isso para você? Vai multiplicar cruzado ou vai multiplicar em linha. Então, vamos lá. Ele fala aqui, ó, que três ralos iguais de mesma vazão consegue esvaziar a piscina em 3 horas e 30 minutos. 3 horas e 30 minutos equivale a 210 minutos, sim ou não? 1 hora. 1 hora tem 60 então, se eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 60 vai dar 180, mais 30 vai dar 210. Então, 3 ralos, 210 minutos. 5 ralos levaria quanto tempo? Não sei. Levariam um X minutos. Agora, vamos lá. Agora, eu vou comparar. Aumentou o número de ralos. Né? Vamos lá, pensa comigo. Aumentou o número de ralos, agora eu tenho mais ralos para escoar essa água. Eu vou levar mais ou menos tempo para esvaziar a piscina? Eu tenho mais ralos, a pergunta é essa, eu tenho mais ralos ali para escoar a água. Eu vou levar mais ou menos tempo? Coloca aí para mim no bate-papo. Pô, Marcão, se você tem mais ralos, com certeza você vai levar menos tempo. Aí é a hora de analisar. Ó. Os sinais são iguais ou diferentes, os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, aqui ó, eu multiplico em linha. Aí vai ficar aqui, ó, 5 vezes x é igual. A 3 vezes 210 x é igual a 3 vezes 210 dividido por 5 no talento ó, pou pou 210 dividido por 5 vai dar 42 3 vezes 42 vai dar 126 então levaria 126 26 minutos né? deixa eu até sair daqui, cortou um pouquinho para esvaziar, Levaria menos tempo agora voltando ali para a hora, né? agora eu tenho que converter, 126 minutos equivale a quantas horas né? e quantos minutos aí eu prefiro olhar a resposta né? vou analisando aqui a resposta vamos lá, 2 horas e 6 minutos Ó, vou analisar a letra A, 2 horas e 6 minutos 1 hora tem 60 então vou multiplicar 2 vezes 60, vai dar 120. 120 mais 6, opa, vai dar 126. Acabou. Então, a letra A, com certeza, já é a minha resposta. 2 horas e 6 minutos é a mesma coisa que 126 minutos. Então, gabarito letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito Não acredito Que essa aula acabou É isso aí família, finalizamos aqui Mais uma aula, mas você hoje Tem a oportunidade de entrar Para o grupo dos 5%, então Não perca essa oportunidade Tá, é mais de 80% De desconto E lembrando, é só hoje, tá <risos> É só hoje Ah Marcão, vou comprar Depois do carnaval, você não vai conseguir comprar e aqui a gente não abre exceção, porque aqui queremos né, a pessoa comprometida, por isso que a gente bota ali um número mínimo de vagas, sem né, vagas. E lembrando, aluno turbinada ele pode mandar o edital para a gente, né, através lá do e-mail, né, ou através do suporte, tira a dúvida do aluno, ele pode mandar para a gente que nós criamos uma rota de estudos personalizada, né, porque às vezes o aluno fica com essa ideia, pô Marcão, é muita matéria, Opa, é muito conteúdo, é muita matéria, pô, como é que eu vou saber o que estudar? Então, a gente monta para você. Você vai enviar o seu edital por e-mail ou pelo suporte, tirar a dúvida do aluno, e depois nós te reenviamos né, a rota bonitinha para você. Então, aluno turbinada ele ainda é contemplado com essa rota de estudos personalizada. E são vários bônus, né? você vai levar também cursos de exercícios do SESP, você vai levar o curso teórico do SESP, cara, e vai levar ali né, todo o método. Aqui você teve uma amostra e lá você vai ter todo o método à sua disposição para você ser aprovado. Então, clica aí no link que o Júnior está colocando, vá lá, faça a sua matrícula e eu te espero lá nas aulas. Beleza? Um forte abraço. E matemática, vou até baixar, é o que, para passar. Valeu, família. Tamo junto. Fica com Deus. Valeu.